Nome oficial dado pela Organização Mundial de Saúde para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, longe de ser manifestação cruel de um quadro patológico irreversível, é, dentre tantas, apenas mais uma consequência dos equívocos humanos. Muitas pessoas têm certeza absoluta de que Deus muito triste com a luxúria e promiscuidade humanas, resolveu criar a Aids para castigar a humanidade exemplarmente. Dedução encampada por mentes desavisadas em análise falha. Ao longo da história, o mundo sempre teve de plantão um grande ceifador de vidas em forma de doença. E é provável que continue por muito tempo ainda os tendo. Da lepra à varíola, da hidrofobia à tuberculose, da sífilis ao câncer, milhões e milhões de pessoas desencarnaram, em alguns casos, sob caráter epidêmico, quando não pandêmico. A exceção do câncer, todas essas doenças tiveram encerrado seu caráter epidêmico, sob decisão de espíritos protetores do planeta, quando o fundamento coletivo de aprendizado espiritual para as vítimas se encerrou, permanecendo casos avulsos. AIDS causa dor. Muita dor. Ora... A dor sempre esteve no planeta Terra, anterior mesmo ao homem, acompanhando par e passo a evolução dos seres orgânicos primitivos na sua longa trajetória rumo ao progresso. Estará incorrendo em grande engano aquele que interpretar a dor diferentemente de valioso instrumento de aprendizado evolutivo. Dispensável mas quase sempre não dispensado. Para os irracionais, é magnífico o processo natural que os conduz na rota evolutiva, pois seus corpos, como os nossos, têm sensores altamente desenvolvidos para registrar os impulsos nervosos advindos dela à dor nos atos da vida. Com isso, aprendendo quais os fatores que a provocam, tanto quanto possível, com o aprendizado, evitarão sua repetência. Para os homens, a dor é colheita de infeliz plantação, tão inevitável quanto intransferível. A dor, na verdade, não é uma criação divina. É um mecanismo estabelecido pelos responsáveis pela aplicação das leis divinas, invariavelmente com vistas ao progresso espiritual das criaturas. Quando o espírito evolui, a consciência lhe cobra eventuais débitos, às vezes assumidos por erros escondidos nas dobras do tempo. Ninguém é feliz sabendo-se devedor, Daí que o resgate, longe de ser punitivo, se bem compreendido, é grata oportunidade. Assim, será impróprio atribuir ao pai, mesmo que em altíssimo nível moral, características semelhantes às dos pais terrenos. Dentre essas, a de castigar como forma pedagógica de ensino e, por extensão, perdoar ou premiar. Lógico que a AIDS não constitui um castigo, e menos ainda uma doença. Na verdade, ela é uma autoabertura para várias doenças, que irrompem simultaneamente. Sabendo que trazemos em nós potencialmente vírus de muitas doenças, que na maioria dos casos jamais virão a despertar ou agir, necessário será imaginar que, quanto a AIDS... Algo muito forte ha provocado tal despertamento: O que teria tanta força para provocar tamanha infelicidade, alcançando de roldão criaturas promíscuas, mas também inocentes, hemofílicos de conduta normal, parceiros fiéis, recém-nascidos? Em favor da lógica, no inarredável testemunho da bondade e justiça de Deus, o Criador, o Pai, a resposta só poderá ser encontrada, admitindo-se de início que nenhum dos atingidos na face da terra por qualquer sofrimento o é injustamente. Então, se a justiça divina está sempre presente, qual seria o dolo dos aidéticos, cujo histórico moral os isentasse de qualquer culpa? Farol potente para iluminar tão transcendental dúvida será encontrado nos postulados do Espiritismo quando, em socorro, esclarece que cada ser humano é um espírito milenar, inquilino várias vezes do planeta Terra, cada vez habitando diferentes corpos, às vezes em diferentes lugares, às vezes com os mesmos companheiros. Por dedução, se no presente não é encontrado o condicionamento da infelicidade, seja qual for, e, no caso específico da Hades, estamos diante de um refletor de erros, cuja única sede só pode estar no passado. Tivesse a Hades irrompido em outra época qualquer, o mundo não mais teria inquilinos humanos. Não estaríamos mais aqui, pois o caráter pandêmico da síndrome, cedo ou tarde, acabaria por dizimar todos nós. Considere-se que, se surgisse numa época sem os recursos científicos que identificam os vírus em geral, o HIV, vírus da imunodeficiência humana, na sigla em inglês, não encontrando qualquer tipo de combate ou prevenção, seria simplesmente o aniquilador final da vida humana. Por isso, repetimos, a AIDS em si não é uma doença. É uma síndrome, isto é, um conjunto dos sintomas que caracterizam uma doença, ou, no seu caso, várias doenças. A imunodeficiência é uma deficiência do sistema orgânico de imunidade às doenças. Para entendermos a Hades, há necessidade de dois enfoques, o físico e o moral. O físico, surgimento na segunda metade do nosso século, culpa, dolosa ou acidental? Defini-lo é o que menos interessa, com quanto tal possa contribuir para ser encontrada oposição aos males que causa. Temporalidade. O fator humano primordial é o relativo ao tempo de surgimento, 1981 oficialmente, como epidemia, evoluindo logo para a pandemia. O primeiro caso nos Estados Unidos data de 1952, no Brasil, 1980 causas, enumerá-las como fatores predisponentes para identificar aquele e aqueles que somente agora teria, teriam desencadeado o síndrome é proveitoso quanto à prevenção física. Contudo, sabe-se que os meios de propagação envolvem atos que o homem já fazia no passado. Homossexualismo, transfusão sanguínea, amamentação, promiscuidade sexual generalizada. Como todos esses fatores não tiveram origem neste século, podemos afirmar que nenhum deles criou o Aids. A toxicomania, com o emprego da chamada seringa coletiva, necessariamente é um grande propagador do HIV entre os usuários. Passemos à análise de alguns dos fatores morais ligados ao Aids. Em primeiro lugar, praticamente esgotando as afirmações, temos que considerar que a AIDS é uma vertente do comportamento humano. Como esse comportamento tem sido majoritariamente equivocado, a AIDS poderia, ou melhor, deveria ter surgido há muito mais tempo. Tendo enrompido agora, temos que entender seu oportunismo e assim nos curvar à sabedoria e à bondade divinas. Há um inquestionável alerta na Aids. Toda a gente de todas as partes do mundo sabe da sua existência e, embora a maioria se julgue indene a ela, no âmago da consciência está plantada a semente do procedimento correto fraternal. Nas condições propostas por Jesus na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículos 3 a 9, de cada quatro, apenas uma semente geminará nas terras férteis, ou de bem. As demais se perderão secando ao sol, abafadas pelos espinhos ou comidas pelas aves. O Espiritismo, o magnífico farol consolador do Espírito, tem ainda a propriedade de adubar todas as almas, com o que, com ele, todas as sementes morais do comportamento humano prosperarão. Quando uma pessoa fica sabendo que é portadora do HIV, ocorre no espírito uma tempestade moral com raios, trovoadas e fulgurantes descargas magnéticas. Naquele momento, perplexidade, pavor e revolta são combustíveis catalisadores para um permanente desassossego. Pouquíssimas pessoas, qualquer que tenha sido a causa da AIDS, conseguem manter mais um minuto de paz até a desencarnação anunciada e recorrível. Mesmo nas vítimas hemofílicas ou nos contaminados por parceiros infiéis, a paz vai embora de vez. Instrui o espiritismo que no perispírito, matriz do corpo físico, ficam indelevelmente gravadas as consequências de todas as mazelas orgânicas do homem, resultantes de maus atos. Isso até o completo restabelecimento da normalidade pelo devido resgate. Assim, há casos em que a desencarnação dolorosa não encerra o tormento que eventualmente a tenha provocado, como, por exemplo, nos suicídios, diretos ou indiretos. A antes, quando contraída em promiscuidade sexual ou no consumo de drogas, pode ser enquadrada como suicídio indireto. E, nesse caso, após deixar o corpo material que o servia, o espírito permanecerá sofrendo as impressões decorrentes das doenças oportunistas. Isso porque o perispírito que reveste o espírito, obediente ao comando deste, manterá na mente o teor vibratório das mazelas sofridas pelo vaso físico. Até que, pelo arrependimento, ou ainda por merecimento decorrente do saldo de agravantes e atenuantes, seja socorrido por entidades angélicas. Mas, de qualquer forma, haverá um longo período de infelicidades, de dores, de desespero, de ranger de dentes. Missão de todos aqueles que já foram aquinhoados com as bênçãos da doutrina espírita será transferi-las para os aidéticos. E não só para eles, como também aos seus familiares, aos atendentes hospitalares em geral e a quantos mais possível. Citamos os aetéticos em particular, porque para eles a morte manda aviso prévio. Podendo o soro positivo sobreviver por alguns meses ou por alguns anos, em qualquer caso será irreversível a destruidora ação pluriviral. O período de incubação do vírus HIV varia, podendo chegar até 15 anos, mas a média é de 5 a 7 anos. Isso é tempo mais que suficiente para que o semeador espírita saia a semear, mesmo que o imunodepressivo só venha confirmar o contágio poucos meses antes do desenlace, que é sempre inevitável. A simultaneidade de várias doenças no mesmo indivíduo, quase todas fatais, proporciona uma reflexão profunda quanto ao fato de, ao mesmo tempo, diferentes patologias onerarem a saúde. Essa característica da AIDS, fundamental e diferente na maioria dos demais processos patológicos leva-nos à convicção de que o resgate do aidético difere dos demais resgates. É intenso incomparavelmente mais difícil. Talvez até seja um vigoroso sinal de tempos chegando, nos quais atitudes equivocadas terão contundente desfecho. Que tempos chegando seriam esses? Tempos de despertamento, pensamos. Em diagnóstico apressado, muitos consideram que a AIDS é uma espécie de agente do juízo final que se aproxima a Não, não é. Primeiro, porque não há nem jamais haverá juízo final coletivo, havendo, como sempre houve e continuará a haver, juízo permanente, individual despertamento, isso sim. Ante a proximidade da promoção do planeta Terra, passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, conforme preconizou o Kardec. Não sabemos quando, mas é certo que isso ocorrerá. Talvez não seja exagero considerarmos que a contagem regressiva foi disparada em 18 de abril de 1857, pelo próprio Kardec, ao trazer à luz o Livro dos Espíritos, contendo toda a base moral da vida humana, espírito e corpo. Os portadores do HIV são, em paralelo, portadores do terrível estigma da repulsa social. Familiares, amigos, colegas, quase todos, não conseguem reprimir nem disfarçar o desconforto da sua presença. O que nos diz o Espiritismo quanto a isso? Repete ele o que lecionou Jesus quando afirmou que, a cada um segundo suas obras. Repulsa social coletiva, hoje, segundo a lógica espírita, terá explicação num passado talvez longínquo. Por exemplo, muitas criaturas, por crueldade, eram banidas do meio social, sob responsabilidade dos recusados atuais. Repulsão causa dor. Dor que só quem já sofreu pode ajuizar. Dor moral, que dói mais. Quando os jovens dos chamados anos 60 desfraudaram a bandeira do amor livre, viajando no êxtase alucinógeno dos tóxicos, o mundo perdeu importantíssima oportunidade de renovação. Com efeito, logo após a Segunda Guerra Mundial, o plano espiritual incentivando-lhe as descobertas da eletrônica, possibilitou ao homem meios de comunicação global. O que foi feito dessa descoberta? Muitos investiram na informática, esta maravilha que colocou o homem na Lua e propiciou viagens de naves ao espaço infinito. Outros, infelizmente, adolescentes e jovens, e esse é o enfoque que buscamos, malbaratando os meios de comunicação em massa, disseminaram no mundo todo diferentes modos de se vestir, de se comportar, de viver. A chamada mídia eletrônica insuflou nos quatro cantos do mundo a apologia do consumo. Híbrida de arte, foi criada música estridente, executada com instrumentos sofisticadíssimos. Nos chamados festivais, viu-se a apresentação dessas músicas copiando estrutura nitidamente umbralina, gritos alucinantes, gesticulação agressiva, tendo como coparticipantes milhões de sequiosos corações, ávidos de novidades, tóxicos inclusive. De festival mesmo, nada... Milhares de moços e moças, quase crianças, catalisados pelos líderes das bandas, afetaram-se de psicose delirante e aguda sob lemas espúrios. De pasmar que uma dessas induções, infelizmente aceita por muitos, era Viver rápido, morrer jovem. Uma clara alusão ao suicídio. Músicos e fãs em estado de permanente histeria. Instrutores do plano espiritual conduzem muitos desses espíritos necessitados de duras lições, prestes a reencarnar a presença das vítimas encarnadas e desencarnadas para testemunhar as mazelas da AIDS. Os instruendos visitam primeiro aidéticos situados nos tormentosos escaninhos do umbral e, logo a seguir, outros do plano material, muitas vezes assistindo-lhes a desencarnação. Inesquecíveis lições. A experiência é fortíssima e o aprendizado, não menos constituindo-se em verdadeira vacina pré-reencarnatória contra procedimentos espúrios. Complementando as lições ensejadas pelo testemunho, aprendem que o reiterado procedimento em oposição às leis divinas atinge deleteriamente o corpo perespiritual, gravando nele desarmonias de difícil reparação. Não foi isso que viram no umbral? Tais desajustes, alimentados e mantidos pelo combustível da revolta e da blasfêmia contra o Criador, geram formas-pensamento que mais ofendem a harmonia do perispírito. Reservemos agora um espaço para apresentar aquela que talvez seja a mais transcendental consideração sobre a AIDS, a probabilidade de que ela seja de origem espiritual. De antemão, não poremos cimento em nossas considerações, deixando que no tempo certo tenhamos a verdade com melhores esclarecimentos que certamente fluirão dos planos celestiais. Pensamos que a AIDS resulta da encarnação de vírus psíquicos, pois o espírito, no qual pululam pensamentos infelizes, cristalizado em vícios, termina por criar aqueles vírus, fruto das vibrações enfermiças constantes, que lhes garante a sobrevivência e multiplicação. De início, instalam-se esses vírus no perispírito, matriz sublime do corpo físico. Daí, por sintonia, Atraem-se aos vírus físicos, polarizam-nos de energias negativas geradas de início, repetimos, na alma doentia. Um estudo mais acurado do perispírito e do corpo humano poderá entender o estreito laço que os une, manifestando aquele neste pelo sistema nervoso central. Não seria demais afirmarmos que o sistema nervoso é a parte mais grosseira do perispírito, ou melhor, a fronteira que separa os dois estados da matéria de que se compõem, que, afinal das contas, é a mesma, só que em diferentes densidades. E mais, estão elencados nas estruturas genéticas dos cromossomos via o DNA, ácido dexirribonucleico, todos os futuros acontecimentos orgânicos da jornada terrena, decorrentes das vidas passadas. Incluem-se entre eles as doenças, duração, intensidade, cura. Precioso relógio, obediente à lei de causa e efeito, o DNA é um verdadeiro gravador, imprimindo nas células todas as informações decorrentes de cada ato do homem encarnado. Armazenadas nas células, na forma de um arquivo indestrutível, tais informações renascem quando o espírito reencarna. Assim, determina quando as células deverão detonar a doença, bem como quando desaparecerá. Resgatado o débito, a expiação é excluída da escada helicoidal da dupla hélice, do DNA, que comanda aquelas determinadas células. Por tudo quanto expusemos, prudente, muito mais prudente, seria o homem combater a Ardes na sua origem, que está no espírito. Origem essa que, quando não seja pelo mecanismo que tateamos, que o seja, sem dúvida qualquer, pela reforma dos costumes morais. Reforma íntima. Esta,